Olá pessoal, hoje eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo hoje pela manhã, né? No dia 24 de outubro de 2020. Eu me levantei e fui fazer alguma coisa, mexer no computador, né? Que eu trabalho no computador marco digital, essas coisas, mas me deu uma vontade assim de pegar o violão, sabe, eu olhava o violão, tava bem ali, olhava o violão, olhava, olhava, e aquela vontade aumentou, eu fui lá, peguei o violão, comecei a, a dedilhar aqui, né, e aí, de repente, me deu uma vontade assim de fazer uma música para Jesus, né, eu já fiz algumas, né? Tem algum tempo atrás. Mas me deu aquela vontade, assim, aqueceu o meu coração, sabe? Aquela vontade, assim mesmo. Aí eu peguei e falei assim: acho que vou fazer uma música para Jesus. Aí eu comecei a dedilhar. Aí começou a sair alguma coisinha, né? Mas eu pensei assim, vi um pensamento em mim: pensei, Jesus. Me dá uma música para a tua honra. Me dá uma música, Jesus, para a tua honra. Gente, aí eu comecei, a melodia foi saindo, foi saindo, foi saindo. E a letra foi saindo, foi saindo. Aquela quase que foi uma coisa rápida. De, eu creio que dentro de uma hora, mais ou menos, eu fiz, lapidei. Aí, aí de repente, eu não sabia colocar o nome na música, né? o nome dela. Né? Aí falei assim, Senhor, me dá o nome da música. Mas foi igual uma flecha assim, assim, foi rapidinho. Aí ele me deu o nome da música também. Porque às vezes a gente compõe a música e não, e não sabe dar o nome da música, né? Às vezes tem até a inspiração de fazer a música, mas não tem a inspiração de, de dar o um, um nome. Eu sou ruim de botar o nome na música, não sei por quê. Às vezes faço alguma música até mais ou menos, sabe? Boa. Mas o um nome eu um dou, sabe? Muito difícil dar o um nome bom. Aí eu falei: já sei, senhor, me dá o nome da música na hora. Gente, foi incrível. Olha, eu chorei o tempo todo que eu estava fazendo essa música, lágrimas de descia dos de meus olhos. Essa hora eu sentia assim, uma paz no coração, sabe? uma felicidade assim, tão grande, e ao mesmo tempo chorando, chorando, chorando e fazendo a música. Então, gente, eu quero compartilhar com todos vocês, compartilhem essa música, gente, Leve... é simples, é só no violão, eu não sou cantor profissional, tá, é uma música simples que eu fiz, essa música foi a música que Jesus Cristo me deu, tenho certeza, eu pedi a ele e ele me deu e a música foi saindo e eu me senti emocionado, eu o Espírito Santo me tocou, eu tenho certeza, porque o sentimento, que eu, a coisa que eu senti aqui foi um sentimento sublime, que só vem de Deus mesmo, tá bom? Então eu vou cantar para vocês essa música, que inclusive até o nome foi Jesus que me deu. Essa música não fui eu que fiz, Horácio Moura, foi Jesus Cristo. Tenho certeza, gente, ouça essa letra, essa música, tá? Não preste atenção na minha voz, eu não sou um bom cantor e tal, mas a música é muito boa, tá? Porque ela veio de Jesus, ok? Então eu vou cantar para todos vocês, vou ter que ler aqui no caderninho, tá? Vocês, desculpem alguma coisa. Ela foi feita agora, com a maior simplicidade do mundo, eu vou cantar para vocês, tá bom? O, o melhor que eu puder. A música chama Ele Vem... Calopando nas nuvens, Ele vem, Ele é a justiça e a verdade e o amor sublime. Só Ele tem Ele vem salvar os cristãos, vai julgar os ímpios, Ele vem. misericórdia de todo ateu e do falso cristão leve a luz onde existem as trevas e o amor do seu coração, ó oh, meu Senhor. Salvar os cristãos vai julgar os ímpios. Ele vem todo olho a ele verá e se lamentarão. Amém. De todo o ateu e do pauso cristão. Leve a luz onde existe trevas. E o amor do seu coração, ó oh meu Senhor. Conduz a vida eterna, Senhor Jesus. Essa aí é isso aí meu povo de Deus. Essa foi a música que Jesus Cristo me deu. Muito obrigado a vocês. Peço que compartilhem essa música, ok? Para que seja levada essa mensagem que veio de Jesus. Isso eu posso lhe garantir. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.